Januário, jovem morador da comunidade Fazenda Nova, no município de Água Fria já percebia a diferença e desconfia que seus netos não conhecerão a Caatinga assim como ele conheceu. Esse bioma é exclusivamente brasileiro e se encontra num agonizante processo de destruição. 45% dele não existe mais. Januário sabe disso, sabe também porque dá para ver que ali alguns animais e plantas não existem mais. Plantas que serviam de alimentação humana e animal e para tratamento de doenças. O solo depois de desmatado se acha sem vida, agora é difícil plantar e colher. O rio, símbolo de vida, morreu agravando ainda mais a seca em seu período. Muitos acham isso normal, porém existem explicações. Januário extrai e usa de forma irracional os recursos naturais da Caatinga. Desmatou demais para fazer pastos, cortou muita madeira para fazer lenha, caçou demais, degradou o solo, causou erosão e salinização do mesmo. Ele não tem consciência da destruição que causa e não existe apenas um Januário no semiárido. Apesar de tanta destruição e um futuro incerto, existem soluções. É possível ver a caatinga com um olhar mais otimista e carinhoso. É preciso deixar de lado a ideia preconceituosa de que não dá para viver nessa região e que ela simboliza o atraso. É possível, através da agroecologia, do manejo sustentável da terra, de educação ambiental, tornar esse bioma tão frágil e delicado um amigo. Ao invés de um inimigo áspero, seco e quente Para tanto, é preciso mudar de mentalidade A maioria das pessoas não entende disso E o pior, não sabem que não entendem Januário vai mudar? O que nasce para quebrar a curir, Morrer com a pedra na mão